O grande show ocorre em vários níveis e não apenas na terceira dimensão. Uma reação em cadeia percorre todas as dimensões da existência e todas as consciências. Sejam muito bem-vindos ao canal e à terceira parte da série Um Novo Paradigma de Luz. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E como já vimos, alguns seres irradiam-se para a Terra, são criaturas inteligentes, capazes de manifestar-se na forma humana, desempenhando perfeitamente o seu papel. Algumas possuem a memória intacta, enquanto outras o véu está estendido. Não é fácil para estes seres virem para cá, com a memória plenamente consciente de sua identidade em outros lugares, devido ao controle da frequência. Nos próximos anos, aumentará a conscientização de que vocês são membros da família da luz, disfarçados de humanos. Uma parte da planejada evolução da espécie humana e do planejado rearranjo do DNA humano. E isso se refere à abertura do banco de memória de cada pessoa que passará a lembrar-se de quem ela é. Em dimensões de realidades diferentes, existem experiências diferentes e leis diferentes. Na terceira dimensão, onde, portanto, o tempo de vocês, como espécie humana, foram aprisionados. As experiências são muito limitadas. A terceira dimensão é projetada para focalizar uma realidade de cada vez. É projetada de acordo com a frequência e a pulsação nervosa e com o ritmo em que a frequência se ajusta à pulsação nervosa dentro do corpo. Vocês são magnética e biogeneticamente projetados e sintonizados. Os membros da família da luz são muito mais que humanos, possuem como característica a realização suprema no plano multidimensional. Como membros da família da luz, vocês encarnam neste planeta, preparando-se para a execução do vosso trabalho. Então, em que consiste esse trabalho? E é muito simples. Vocês levam a frequência para o sistema, onde a frequência luminosa é limitada. Porque a luz é informação. Não se trata da informação fria, de dados computadorizados, e uma informação transmitida biologicamente através de emissões eletromagnéticas de consciência. E como diz Kryon, se tivéssemos um cartão de visita impresso quando estivessem de posse da memória plena de vossa identidade, seria mais ou menos assim. Membro renegado da família da luz. Velhas almas! Alteram-se sistemas de consciência dentro do universo de livre-arbítrio. É isso que vocês fazem. Esse é um aspecto comum da vossa identidade. Existem milhões de vocês aqui na Terra neste momento. O principal motivo de se encontrarem aqui é se lembrarem quem são. Operarem multidimensionalmente dentro do sistema. Ensinarem aos humanos, os nativos deste lugar, que por tanto tempo tiveram sua frequência controlada. Um novo sistema. Vocês estão disfarçados de um ano. Assim que começarem a perceber isso conseguirão desmembrar-se do drama da humanidade e do dilema que é o controle da frequência. Antes do controle da frequência ser instituído há 300 mil anos atrás, pelo grupo dos deuses criadores que saquearam o planeta, as espécies nativas eram razoavelmente evoluídas, possuíam um sistema receptor de informações bastante desenvolvido ligado diretamente às bases espaciais. Possuíam também diversas formas de transmitir o conhecimento conforme o recebiam. Atualmente, a transmissão de conhecimento baseia-se na tecnologia, fora de vocês. Vocês foram vendidos como mercadorias valiosas que deviam ser controladas. Há muito tempo atrás, a comunicação neste planeta ocorria através do contato entre as pessoas por meio de mecanismos internos, não através da tecnologia externa. A maioria dos humanos não consegue admitir que a sua história remonte a muitos milhares de anos. Vocês vão aprender, recordar-se e ensinar ao planeta que a vossa história possui milhares de anos. Primeiro vão desvendar e integrar a história do planeta nos últimos 300 mil anos para que possam expandir o quadro do dilema humano. Lembrem-se, a história encontra-se inteirinha dentro de vocês, e não fora. A tecnologia atual cria filamentos de códigos luminosos fora de vossos corpos de forma simbólica, como representação da transmissão da inteligência através das fibra óticas. A espécie humana cria fora de si aquilo que deveria aprender olhando para dentro de si. Isto faz parte da soberania da luz. Quando a grande biblioteca da humanidade foi dispersa, de maneira caótica, uma pequena parcela de dados foi mantida intacta para que a espécie pudesse ser controlável, manejável e ainda mantivesse autonomia. Como forma de vida e de consciência, produzindo uma determinada frequência, o medo. Este medo foi desenvolvido no planeta durante os últimos 300 mil anos, como uma substância controlável em variadíssimas versões. Quando um ser humano ressoa eletromagneticamente e irradia a frequência do medo, ocorre uma transmissão de consciência. E para onde vai esse medo? Para onde vão seus pensamentos? Para onde vão as suas emoções? Já lhe contamos que coletivamente a consciência gera alimento. Como desestabilizadores de sistemas, vocês vieram para erradicar a fonte de alimento ou para alterar a fonte que produz os alimentos do medo e caos. Aqueles que se nutrem desta fonte de alimento terão de mudar a dieta e abandonar o planeta. Vocês estão aqui para trazer informação, luz e a conscientização de que existe tanto potencial para mudança Quanto uma fonte de alimento que ressoa e coopera com a luz. Esta é a vossa responsabilidade e o resultado que devem alcançar. Bênçãos pleiadianos, mensageiros do amanhecer. E no próximo vídeo, aprofundaremos mais sobre esse assunto. Compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. Gratidão por assistir a esse vídeo e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário e a sua sugestão, é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe, deixe essa gratidão assistindo os anúncios do vídeo para que possamos continuar construindo Conteúdos gratuitos e levando a nossa mensagem para o mundo. Gratidão, queridos, desejo bênçãos para a sua vida, de seus amados, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia.